Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente abrir a glambox de dezembro. Essa é a última glambox do ano de 2021 e ela tem o tema de Summer Holidays, ou seja, feriado de verão, feriados do verão. E a capinha dela, a tampa da caixa, é essa ilustração lindíssima de uma menina sentada no o que parece ser como se fosse um penhascozinho assim, à beirada de alguma pedra. Com aqui as coisinhas dela, e o fundo é o mar com o sol lindo. E é bem praiana. O objetivo dessa caixinha é realmente ser um momento de relax, de autocuidado, então os produtos têm bem esse foco. E bora lá, e não esquece que se tu gostar da Panbox e quiser assinar também, eu tenho o cupom de desconto, ele vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, e com ele vocês ganham até R$80 de desconto e um brinde especial na assinatura. E a partir de hoje, a lista dos produtos vai estar no link do blog, e lá também tem o link de compra para cada um dos produtos direitinho, já mandando para sua loja. E algumas informações sobre cada produto também. Agora, bora ver o que veio na caixinha. E logo de cara, o produto que chama mais atenção é um produto que eu já usei na vida. Faz muito tempo que eu usei. Que é o Seve, da Natura. Esse aqui é o óleo corporal de amêndoas e jasmim. Eu tive o de pimenta. Eu não me lembro qual que é o seu nome, mas é pimenta alguma coisa. Tipo, pimenta preta, pimenta picante, um negócio assim. E, gente, ele é muito cheirosinho. Tem um cheiro bem levinho, bem verão, assim, bem fresco. E ele tem 200 ml. Eu gosto muito desses óleos corporais para usar, de usar no banho, porque principalmente no verão a gente não fica com a pele grudando depois. Então tu sai do banho com a pele sedosa, hidratada e sequinha. Esse aqui custa R$ 86,90 no site da marca, mas tem algumas promoções, então talvez vocês ainda peguem com desconto aplicado. O segundo produto que vem na caixinha é uma loção corporal de ácido hialurônico da Viganco. E eu tava olhando aqui, essa loção, ela tem ácido hialurônico de origem vegetal. E ela tá com um durex aqui, eu vou tentar tirar pra conseguir cheirar. Também tem um cheirinho bem fresco, mas eu não sei dizer do que, que ele é. É um cheirinho diferente, mas ele é bem fresco, bem gostosinho. Então, vai ficar bem gostoso na pele. Esse aqui tem 150ml e custa R$ 71,90. Um produto que eu amo quando vem na caixinha é a máscara facial da New Face. Essa aqui é de vitamina C. As outras caixinhas eu acho que eu recebi a azulzinha, que eu não lembro do que, que é. Acho que é nutrição, algo assim. E ela é muito gostosa, eu amo as máscaras dessa marca. que elas vêm bem molhadinhas, tu coloca no rosto e elas grudam de fato na pele. Tem bastante produto, então depois que tu tira a máscara, tu ainda consegue aplicar mais um pouquinho do creme pra deixar a pele ali recebendo mais tratamento. E elas são máscaras de tecidinho, então vem uma só aqui dentro do pacote. É pra uso único, então tu usa no rosto, se não me engano é 20 minutos, e joga fora. Esse pacotinho custa 20 reais cada um, mas tem a opção de tu comprar a caixa com vários pacotinhos, só que daí vem todos iguais, eles não são mistos. E aí a caixa é um pouquinho mais cara. Mas eu amo e acho que vale super a pena pra ter esse momento de hiper hidratação, assim, de uma, um momento de mais atenção com a pele mesmo. Então tá aqui mais uma pro meu estoque e eu amo. Outro produto da caixinha e é esse que é bem diferente. É um fluido capilar de bambu da Marquesas. Ele é como se fosse um leite, parece. E diz aqui que é para aplicar direto no couro cabeludo e espalhar no comprimento. Então, ele realmente é um tratamento de crescimento do cabelo. Ele cresce, ele ajuda a crescer, fortalecer, restaurar, um monte de coisa, mas lá no blog está escrito direitinho. E eu não abri, mas vamos abrir aqui para ver se ele tem algum cheirinho. Tem. Cheirinho de creme de cabelo mesmo, de máscara de tratamento, que é bem gostosinho e também bem fresco, tem um cheirinho bem geladinho. Esse tubinho tem 30ml e custa R$26,00 e como tu usa sozinho, talvez ele não renda tanto, principalmente para quem tem bastante cabelo como eu, que para aplicar no cabelo do inteiro vai ser uma saga, então vamos ver se vale a pena e eu conto para vocês lá no blog depois. Outro produtinho da caixinha é o Lip Balm, bálsamo de hidratação lambial da Flag Beauty. Esse aqui tem 10 ml e ele é muito engraçado porque ele parece um esmalte. Se tu olhar assim, sem ler o que, que é, parece um esmalte, uma base de unha. Ele é transparente, tem a textura, parece bem líquida, oleosa. E ele, te, ele não fala muito sobre o que, que tem na composição, como é que ele age e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, ele tá aqui para devolver o brilho natural da, da pele dos lábios. Então, vou usar, vou testar e depois eu conto para vocês. Esse tubinho custa R$38,00 e depois eu conto o que, que eu achei. O último produto da caixinha é um Eudora Glam Velvet Matte Batom Retrátil. E o meu, dessa vez, na cor Marsala. Na caixinha anterior eu ganhei da cor Romã e eu ainda não testei também. Mas com certeza eu vou testar, eu só apliquei na mão e deu pra ver que ele é muito macio e a ponta ser tipo um lápis ajuda muito na aplicação. Então ele é super prático até pra ter na bolsa porque fica tampadinho, então não tem perigo de bater em nada, de quebrar, de estragar. Então super gostei e já quero outras cores. Esse batom custa 37,99 e eu acho que vale super a pena, então depois eu mostro pra vocês ele nos lados. Essa mês a caixinha veio um pouco diferente e no fundo dela veio o nome da edição, que normalmente não vem. Normalmente o fundo é liso e nesse mês a caixinha veio com o um fundo também estampado, que eu achei bem legal. E realmente pra dar uma inovada aí, porque senão fica sempre tudo muito igual. Esses foram os produtos da caixinha desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo o valor total da caixinha. Foi 280,79, o que ainda é bastante a mais do que o valor da assinatura. Levando em conta que na assinatura anual, cada caixinha custa, em média, 61 reais. Então, ainda assim por 280 com 79 receber tudo isso de produto sem eu ter que sair de casa e eu nem paguei tudo isso então vale muito a pena e eu tô ansiosa para ver a caixinha do mês que vem se vocês gostaram do vídeo não esquece de dar o like e se inscrever no canal se for assinar Glambox o meu cupom ele tá aqui no box no link do blog e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e até tchau